Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos ouvir aqui a oração do anjo Gadiel, o anjo da fortuna, riqueza e prosperidade. Muitas pessoas têm buscado a ajuda dele para desbloquear seus caminhos financeiros e alcançar a prosperidade. O seu nome significa anjo da riqueza de Deus, ou Deus é minha riqueza. Se você ouvir até o final essa oração que invoca o espírito de Gadiel, o anjo da fortuna, você irá receber a visita desse anjo iluminado e muito poderoso em sua casa. Já vamos iniciar a oração. Mas antes de começar, eu queria pedir a sua ajuda mais uma vez. Se você é novo aqui no nosso canal, por favor faça sua inscrição. Ative as notificações para ver nossos novos vídeos e deixe o seu like. Dessa maneira, esse vídeo pode chegar até mais pessoas que também estão precisando e com isso, ele poderá abençoar mais vidas assim como vai abençoar a sua. Deixe também nos comentários qual é a sua intenção ao ouvir essa oração e coloque aqui toda a sua fé e o seu coração. Agora vamos iniciar essa oração poderosa para invocar o anjo Gadiel e receber a sua visita. Tenha certeza e a fé de que você e sua família serão abençoados com abundância financeira e prosperidade. Te invoco agora, anjo Gadiel. Ó oh anjo da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Eu me curvo humildemente diante de ti. Pedindo a tua ajuda e orientação em minha vida. Que a Tua presença possa me cercar e a Tua sabedoria possa me guiar. Que a Tua bênção possa me conceder abundância, riqueza e prosperidade. Eu invoco a Tua luz e o Teu poder. Para que possa iluminar o meu caminho e me ajudar a alcançar a riqueza e a abundância que desejo. Que a Tua energia positiva possa me envolver. Que a força divina possa me sustentar. E que a Tua graça possa me abençoar, em todas as áreas da minha vida. Que eu possa sempre me lembrar de Ti e manter a Tua presença em meu coração. Para que eu possa sempre receber a Tua orientação e ajuda em tudo o que faço. Agradeço a Ti Anjo Gadiel. Por toda a Tua ajuda e proteção. E por guiar-me sempre para a prosperidade e o sucesso. Ó oh, Divino Criador do Universo e de tudo o que há. Tu que criou os anjos e arcanjos. Tu que criou o anjo da riqueza, dando-lhe o nome de Gadiel, que significa Deus é a minha riqueza. Peço que minhas palavras sejam ouvidas por ele. Gadiel. Gadiel. Gadiel. Eu te invoco e peço por abundância em todas as áreas da minha vida. Ó poderoso anjo Gadiel, te invoco para que venha abrir meus caminhos, junto com todos os anjos, arcanjos e santos que me acompanham. Gadiel, anjo celestial designado por Deus para ser o guardião de toda a riqueza existente entre o céu e a terra, cujo nome significa, Deus é a minha riqueza. Sei que é um anjo muito poderoso, visto como o guardião da fortuna e é através de sua voz celestial, que manifesta os meus pedidos por abundância e prosperidade. Com muita fé chamo por ti Anjo Gadiel, para me ajudar abrindo as portas da minha casa e do meu coração para que venha ver o quanto eu preciso da sua ajuda. Peço que me socorra da escassez e me livre da falta de dinheiro que eu não deixe eu pagar as minhas contas e minhas dívidas. Ajuda-me a encontrar o caminho que me levará a ter uma vida abundante. Pois sou capaz, sou merecedor e vou conseguir resolver todas as minhas questões financeiras. Anjo Gadiel, sei que pode estar entre nós a qualquer momento. Bastando apenas chamar seu nome por três vezes, de forma lenta e com muita fé. Gadiel, Gadiel, Gadiel, me oriente em tudo o que preciso. Interceda por mim perante Deus. Gadiel anjo do exército celestial, que cuida da nossa proteção. Da mesma forma que o arcanjo São Miguel está diante das batalhas, me protegendo dos ataques que vêm de todos os lados, te peço Gadiel, que me proteja da escassez, da fome e da falta de dinheiro que ronda minha vida. Anjo cujo nome significa Deus é a minha riqueza. Desbloqueie okay os meus caminhos e traga para minha vida a riqueza, protegendo-me contra tudo e contra todos que me impedem de prosperar. Ninguém mais será capaz de fechar os meus caminhos, pois sempre que preciso, repito o seu nome por três vezes. Vos invoco e fiel vem em meu auxílio sem demora. Gadiel, peço com fé para que com o teu poder e sabedoria, coloque seu escudo em volta de mim para que todo mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Peço que guie meus passos em direção à riqueza e à prosperidade. E que me ajude a superar todas as dificuldades financeiras que estou enfrentando neste momento. Com toda a humildade e gratidão, eu peço que me conceda a graça de encontrar caminhos que me levem a uma vida mais abundante e próspera. Que sua luz ilumine meu caminho e me ajude a encontrar as oportunidades e as pessoas certas para me ajudar nessa jornada. Gadiel peço também que interceda por mim perante Deus e me ajude a manter minha fé e minha confiança durante esses momentos difíceis que eu possa sentir sua presença e sua proteção em todos os momentos. E a força divina possa me dar coragem para enfrentar qualquer obstáculo. Com toda a minha fé e devoção, eu agradeço a sua presença em minha vida e peço que continue a me guiar em direção à prosperidade, riqueza e felicidade. Gadiel Gadiel Gadiel como anjo da prosperidade e abundância, eu invoco as suas bênçãos divinas para que a riqueza e a prosperidade fluam abundantemente em minha vida e na vida daqueles que amo. Que a minha fé seja fortalecida, para que eu possa alcançar meus objetivos e que os recursos necessários estejam sempre disponíveis para mim. Que eu possa ser um canal para a manifestação da abundância, em todas as áreas da minha vida. E que eu possa usar o dinheiro, para fazer o bem aos outros. E para espalhar a luz divina pelo mundo. Gadiel, anjo cujo nome significa Deus é a minha riqueza. Desbloqueia os meus caminhos e traz riquezas, protegendo contra tudo e contra todos. Ninguém fechará mais os meus caminhos. Eu invoco-te, Gadiel. Gadiel. Gadiel, para que com o teu poder e sabedoria, ponham um escudo em volta de mim, para que todo mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram me fazer mal, afastem-se em nome do Mestre Jesus. Eu estou agora sobre a tua proteção e nada e ninguém poderá mais fechar os meus caminhos. Sei que agora após essa invocação poderosa,